Sobrou um pedaço, hum. manda, eu deixei aqui, pô, vai. Hum. Já tá parte. gravando, não? Ok. <risos> boa tarde a todos e a todas, Boa é... tarde não, meu filho, que é YouTube, a pessoa parece... Boa tarde, caralho, então. boa <risos> noite, <risos> bom dia, que <risos> <serve risos> para tudo. Bom dia! Vamos estar conversando. Eu me esqueci, velho, porque é bom dia, quando vou estar noite. E é, aí, pessoal, beleza? Eu sou o Douglas. Eu sou o Lucas. E eu sou o Brito. Como nosso convidado aqui hoje. A A é. é... Lucas olha só, vai ser é, batalhas de animes que não tem batalhas sintetizando ele quer dizer que há vários tipos de lutas e, e aí eles vão falar não né? seria disputa neste caso, eles vão falar sobre as disputas no plano racional, né no plano das ideias vamos... então, vamos começar, eu quero falar de eu odeio bem, não quero falar assim, mas eu queria falar de citar alguns animes de esporte, como o Super 11, Eita, tem um também, é Yuri Ice. É a disputa assim, entre os dois e Pronto, fala é esse Não lembro muito assim, de que lugar eles são, mas que é uma disputa, na verdade é uma disputa no gelo. E eles estão sempre competindo, mas assim, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, e acaba o Yuri principal ganhando, porque é <risos> fantástico, tá. é uma relação... Não diria bom, né? Mas tem uma relação ali entre ele e, é, e... Como... Então, é a minha Uma relação afetiva. Então não seria é a Yuri, seria a Iaoi. É, nesse sentido. Iaoi? É, é. Nesse... É Iaoi, É não É, é nós, bate. É eu gosto bat dessa <risos> cena, você tem dois. <risos> então, outro. Outro deck um anime que eu gosto, que foi o Lucas que apresentou, foi ele que me viciou nesse anime que é o Bakuman, que é o um anime que foi escrito pelos autores de Death Note, Death e, a, Note. e a ideia dele é basicamente o seguinte, dois jovens que querem ser mangakashi, que de mangá, e a rotina deles. Deve nesse meio vai esses dois vão ser do turminha, essa turminha vai é ficando é rivais, mas eles querem só ser os melhores, querem mudar a jumping, o dia, o dia desse anime é que tem sempre a batalha para ver quem ganha mais pontos na classificação da revista e também para ver quem vai ser publicado. É. O, o Anime fala assim, de uma grande parte da vida deles que vai desde, desde o ensino médio até o, eles Bom. se consolidarem de fato como manguecais. Teriam de fato uma série de sucesso para é. ser lançado. Sendo que eles vão ser conhecidos, só que sempre tem que ter aqueles altos baixos. Qual seria outro? O Qual um seria? outro anime seria é, Detroit Metal City, que é meio que um anime de música assim. O baguinho é que canta daí a música termo. Canta mais. Canta mais um pouquinho baguinho. É quase é, isso. É pra ele, é pra ele. Então, é, basicamente, o anime é o cara, é, o cara lutando contra seus, seus próprios princípios, seus próprios sentimentos. É, porque é, ele vai pra Tóquio, ele é do interior do Japão, e ele vai pra Tóquio sonhando em ser um cantor de música pop. <risos> <risos> é, exatamente. Exato. Oh, <denim> e ele se inspira em várias músicas românticas e tudo mais, só que ele acaba entrando como vocalista de uma banda de death metal. <f Ginuziurám textiles> Foi pior! <risos> é, é, é, é, é, é, tá tudo lindo. Ele queria ser o o Josh Bieber, mas acabou no Sepultura. Aqui chega aí, meu puto! Definuto, né? Def Def não não. é aquele negócio, né, né? É sempre aquela batalha de raciocínio onde um vai tentando prever um movimento do outro. Só que eu acho que um pouco mais da metade do anime né o o, o Ellie morre então ele perde a batalha e explode baby ele spoiler! explode <risos> é explode explode explode explode explode explode explode explode explode explode explode explode explode O explode morre, né? O explode morre, ele explode explode explode explode explode explode explode explode Compartilha, curte, comenta e... Faz o que vocês quiserem. Boxinho aqui. Dá um like na gente. Segue <risos> <Deve risos> a <na> gente no <risos> <estriagem. risos> Dá um like. Dá um gostou. Cadê? Cadê? Tu me diz agora, como vai me ver agora, nessas Eu gosto Olha, olha, olha, olha. olha. <risos> olha. olha. <risos>